Queridos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Estudaremos hoje a lição de número 9, a sutileza do movimento dos desigrejados. O textual está no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, e está escrito assim, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Verdade prática, o movimento dos desigrejados deve ser visto como um desvio da verdadeira espiritualidade, que é expressa no contexto da verdadeira igreja. A leitura bíblica em classe está em Hebreus, capítulo 10, versículos 19 a 25. E a nossa lição ainda tem alguns objetivos, como sempre. Explicar a visão e a prática do movimento dos desigrejados. 2. Rememorar a natureza da igreja do Novo Testamento. E três, confirmar a importância e a necessidade da igreja. Professor Joás, comigo mais uma vez, nós estamos na lição de número 9, estamos falando da sutileza em vários aspectos. É, na lição passada, nós falamos da sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. E eu estava pensando muito, professor, enquanto estava estudando essa lição, que perdendo a identidade, nós também perdemos o foco da igreja, da congregação. E a lição de hoje vai falar exatamente isso. É, alguém ou alguns que não veem mais a necessidade de estar congregados. E a gente vê a importância da igreja no nosso caráter cristão, da congregação mesmo, né? O tanto que a gente cresce uns com os outros. Mas Satanás tem usado essa sutileza para colocar na mente de alguns a justificativa de não estar congregando. E isso é perigoso. Essa necessidade né de, de estar é, com o corpo né? não precisa dizer as inúmeras vezes que o Novo Testamento fala da igreja como um corpo de Cristo né? é um organismo e uma organização o corpo é organizado é um organismo organizado né? é, então é, todas essas passagens né, na cabeça de um, de um desigrejado elas dizem respeito a é, um grupinho a um clubinho social, que não, não necessariamente precisa de um espaço físico para se reunir. E assim, é, eles mesmos não conseguem explicar como isso funciona. Né? Eles dizem, eu sou igreja. Mas quando você faz certos questionamentos, cita certas passagens, eles ficam perdidos na explicação. Então, é... Talvez até desconfiados. Será que eu sou igreja mesmo? Eu, no final das contas, eu não sou igreja nada. Talvez isso passe pela cabeça de alguns mais sinceros, né? mas é, não, são, não têm coragem para falar, né? porque querem apresentar um status né, de cristão sem selo, de fato. Né? E aí é, um, é o tipo de verdade que é óbvia e que precisa ser dita, né? é, por mais que às vezes... Fira alguns egos, né? mas é, essa é a verdade. Se eu não estou no corpo, eu não sou igreja coisa nenhuma. Eu não sou cristão coisa nenhuma. Né? É, ser cristão implica em fazer parte do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é organizado, ele funciona de forma organizada, para que uns cresçam com os outros. Né? Os mais fracos com os mais fortes são aperfeiçoados. E os mais fortes com os mais fracos são aperfeiçoados. Né? Tem uma dinâmica no corpo que um ajuda o outro, um é, faz o outro crescer. Né? Então, se eu é, me, me considero cristão a parte disso, eu estou profundamente equivocado né? na minha consideração. Então, professor, nós vamos ver nessa lição exatamente é esse movimento, como isso tem crescido. Eu lembrei esses dias agora de uma frase de uma das celebridades aí que está está nativa aí, bem nativa, nesses últimos tempos, que ela diz assim que Jesus é um, é um cara até massa, mas a fanpage dele que não é muito boa. Ou seja, Jesus é um camarada bom, mas a comunidade dele não é muito boa assim como ele. A igreja vai ser perfeita, será perfeita só no céu mesmo. Enquanto nós estivermos aqui como organismo, como organização, nós vamos ter defeito mesmo. E o que muita gente não entende é que a igreja funciona em duas frentes. A igreja é um organismo vivo, quando ele é o corpo de Cristo. Mas a igreja também é uma organização. E essa organização, que é um ajuntamento de pessoas, vai ter problema mesmo. E é necessário ter problema para o crescimento do corpo, do organismo vivo. E é aí que manifesta a graça de Deus. E é aí que nós vamos entender uma outra, é aí que nós vamos crescer juntos. E essas pessoas não concordam com isso e acaba falando coisas assim e acaba menosprezando esse crescimento da igreja, acaba falando mal da igreja, a verdade é essa, que é um grande erro. É, acaba, acaba sendo é, algo que é próprio da cultura do nosso tempo, né? aquela cultura que a gente vem falando de outras lições, né? do relativismo, né? é, do materialismo. E aí isso acaba chegando no ambiente religioso também. E aí essas pessoas assim, é, que querem dissociar uma coisa da outra, né? um organismo de uma organização, é, é, é uma falácia tão complicada né? que não, nem se dão conta do quanto isso é ridículo. Né? Por quê? É, digamos, eu estou aqui lendo essa revista, né? No momento que eu estou lendo essa revista, a minha cabeça está dando várias diretrizes para que isso seja feito de forma organizada. Está uhum. né? é, saindo do, da mesma cabeça a ordem para abrir os olhos e para fechar a mão, né? para segurar a revista, para que ela esteja firme. Então a ordem é para abrir ou para fechar? Uhum. Né? A mesma, da, da mesma cabeça sai a ordem para fechar, para não fechar aqui, e para o olho abrir, para que eu possa ler o que está escrito. E tem milhares de outras ordens sendo executadas aí, tudo ao mesmo tempo, pela cabeça. Então, quando Paulo faz essa analogia, é, é perfeito. Né? É, nós somos o corpo de Cristo, ele é o cabeça do corpo, né? e todo corpo tem que estar tá ligado a ele. Então esse se essa mão decide não, não é para fechar, <risos> não vai funcionar direito. Então e se essa mão for tirada do corpo, menos ainda aí que aí que ela está morta, né? Então é, não percebem o ridículo da afirmação, né? Sou, sou cristão, amo a Cristo, mas odeio a Igreja. Né? Isso é ridículo. <risos> ridículo, Professor, nós vamos correr aqui porque esse capítulo primeiro aqui ele é muito bom. E tem muito assunto aqui que a gente precisa estruturar ele. Introdução, nas últimas décadas, os desigrejados, ou também conhecidos como sem igreja, cresceram em escala exponencial. São pessoas que dizem ser cristãs, mas não estão filiadas à igreja nenhuma. Paradoxalmente, esse grupo religioso que, se diz, que diz não possuir hierarquia religiosa, código doutrinário, nem tampouco nenhuma estrutura arquitetônica onde possa se reunir, diz ser o legítimo modelo de igreja do Novo Testamento. Assemelha em tantas coisas aí, em atos, e... mas não tem nada a ver, não tem explicação lógica para isso. É, professor, nós já falamos muito nessa introdução e aqui a gente sabe de que esse movimento de, dos desigrejados, é, é, ele é grande e há quem diz que se a gente for procurar estatisticamente esses números, dá quase para formar uma igreja maior do que a que temos hoje espalhada em todo o mundo. Exatamente por causa dessas heresias, esses não, essas não concordâncias é, real com a igreja. Eu vou ler aqui o ponto 1, um, professor, e vai explicar muito dessa introdução para nós. Visão e prática do movimento dos desigrejados. O um ensino anti-institucional é o ponto 1. 2, o ensino anticlerical. É, professor, dentro desse ensino anti-institucional, eu vou ler um tópico aqui, leio depois do outro e a gente comenta. Os desigrejados são contra toda forma de organização e institucionalização da igreja. Alegam que na igreja primitiva não havia instituição alguma. Dizem que a institucionalização, institucionalização da igreja só começou quando Constantino, o imperador romano, assumiu as rédeas da igreja e a converteu numa organização. Assim a igreja passou a ter um clero, um código doutrinário, um credo que passou a regulamentá-la. Olha que, que, olha que fundamentação mais fajuta. O que é dizer então da doutrina dos apóstolos que o próprio Jesus falou é que a igreja primitiva vivia assim. O que é dizer dos códigos né, que nós estudamos aqui, a lição passada, do Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7. É, olha que, que fundamentação, eu vou repetir uma coisa que você falou, no mínimo ridícula. É, Jesus lançou as bases né, para para a igreja funcionar de forma é, adequada. Né? Jesus que colocou os fundamentos e os apóstolos construíram em cima dessa rocha, desse fundamento. Né? Eles construíram junto com Cristo. E aí é, é fundamental para a igreja né? que haja organização. É fundamental. Olha, esse, esse argumento deles é uma falácia... Lógica e, e assim, histórica. Olha para o nascimento da igreja, Atos 1. Né? Olha a partir do verso 6, para você ver. É, eles não tinham um templo, né? um lugar chamado congregação, chamado igreja, por questões é, óbvias. Não, o negócio está começando. Né? Mas o texto é bem claro ao dizer que assim que Jesus foi, foi aos céus, voltou ao Pai... Né, e se assentou à direita do Pai. Assim que isso aconteceu, eles partiram de volta para Jerusalém, né, é, uma distância aí, pouco mais de um quilômetro, né, e chegando em Jerusalém, eles se hospedaram no mesmo lugar, parecia um lugar bem amplo, e aí o texto dá o nome de quem estava lá. Né, é, e o texto é bem claro em dizer que há uma organização. Né, os nomes citados são dos apóstolos. E aí, é, os nomes citados são das mulheres que andaram com Jesus. Tem todos os nomes citados lá. E depois, além desses, 120 pessoas. Essas 120 pessoas estão num lugar, né, reunidos, é, para falar qual que vai ser o rumo daqui para frente. E aí, dessas 120 pessoas, uma toma a voz, uma vai falar em nome de Cristo, né? Pedro, né? e Pedro vai falar naquele primeiro discurso, e a partir daí a igreja começa a crescer cada vez mais, né? a primeira pregação de Pedro, logo depois, né? lá em Atos 2, né? isso é Atos 1, lá em Atos 2, a primeira pregação já, tem um número muito expressivo de, de agregados. Então, como é que vai comportar esse monte de gente para adorar num lugar só? Precisa ter organização. Precisa ter alguém na frente, coordenando o processo. Né? precisa E Deus mesmo se encarregou de instituir essas pessoas que governariam. A igreja tem que ter um governo. Ela tem um cabeça. E ele... Ele, o cabeça, não é coisa de homem, de organização, de Constantino, conversa, né? Ele instituiu Deus, ele mesmo deu uns para apóstolos, é, pastores, diáconos, profetas, mestres. É, ele mesmo que, que fez isso, né? ele mesmo que organizou a coisa. Como é que eu vou chegar agora? Porque eu vivo num, num tempo esquisito, Onde a autoridade não existe mais, né? É, o papel de autoridade está né, é, deteriorado, né? E aí por causa disso eu vou dizer que não, que a igreja não tem organização, tem sim, né? Não deixou de ter. O cabeça é o mesmo, o corpo é o mesmo, né? Então o funcionamento continua igual. Interessante, professor, que esse movimento, né? Esse ensino anti-institucional eles não concordam em submeter a essa autoridade instituída por Deus. E o problema está aí. Sim. O grande problema está nessa discordância, dessa ou esse reconhecimento da autoridade de Deus na vida de uma liderança. Então por isso que cria esse movimento, isso acaba virando uma, uma, uma, uma erva daninha da que cresce assim de forma assustadora e precisa ser combatido com a, com, a, com a verdadeira Palavra, que é a Palavra de Deus. Sim. Por isso a necessidade dessa lição, desse movimento, porque talvez hoje alguém que está ouvindo a gente aí está vivendo nesse contexto. Ah, eu não vou na igreja mais porque eu não concordo com o que o pastor eu fala e eu, eu posso ser a igreja onde eu estou. Eu posso ser na minha casa, eu posso, eu posso participar aqui de onde eu estou, eu não preciso de congregar, eu não preciso de fazer nada, eu sou a igreja onde eu estou. Isso está hum. errado. É, que porque precisa. Para ser igreja, precisa estar unido ao corpo. E aí, a, a, a gente até entende algumas pessoas, a gente até conhece alguns argumentos, e alguns fazem muito sentido, né? mas é, quando se confrontam com a Bíblia, perdem o sentido. Eu digo fazer alguns, fazem muito sentido, porque desigrejados não é uma massa é, coesa, que diz a mesma coisa, que saiu da igreja pelos mesmos motivos. Né? Tem o desigrejado, que é, é ele é desigrejado por conta da sua própria mentalidade carnal. Né? Aí é, desobedece a palavra, desobedece o cabeça assim, é, de forma, de forma assim, consciente disso. Né? Ele sabe que está fazendo isso. Aí esse é o desigrejado mais radical. Agora, tem no meio dos desigrejados aqueles por exemplo, que se feriram é, no corpo. Né? Enquanto estavam no corpo, foram feridos pelo próprio corpo. Né? E aí é compreensível, né? a fuga né? é compreensível. Mas é, aquela realidade daquela comunidade não é a única de corpo de Cristo. Talvez essa pessoa estava numa comunidade herética, Talvez essa pessoa estava numa comunidade que, embora seja cristã, organizada, ela, ela tem o foco equivocado. Né? A gente sabe que tem comunidades que, onde o foco, o foco está em arrecadar dinheiro. Né? A gente sabe que existe isso. E aí as pessoas assim, né, quando foram no Evangelho, viram outra coisa, uma realidade diferente da que eles estão vendo, e aí acharam que toda a igreja é isso aí, é desse jeito aí. Né? É, pessoas que se feriram com gente, é, gente que não é cristão de fato né? é, ou gente que está sendo aperfeiçoado no processo e aí, é, aqui, por exemplo, aquele líder né, carrasco que é, nem parecia crente, que feriu aquele desigrejado aquilo tudo aconteceu para o aperfeiçoamento dos dois esse líder precisa ser aperfeiçoado. Se esse que foi ferido demonstra amor, perdão, demonstra o evangelho verdadeiro, quem sabe Deus não trabalha nesse que está, embora numa posição de liderança, está afastado de Cristo. Então, na igreja tem isso, no corpo tem isso. Às vezes eu vou ser ferido pelo próprio corpo para ser curado pelo próprio corpo. E para ajudar o, quem me feriu a se tornar é, uma igreja melhor, se tornar um membro melhor do corpo de Cristo, funcionar melhor no corpo. Né? É, todo esse processo faz parte do que é a igreja. Né? E é um, é um aprendizado contínuo necessário. É isso aí mesmo. De repente o líder precisa ser trabalhado e Deus vai criar essa situação e usar para trabalhar o líder. Professor, antes a gente fechar esse primeiro bloco aí, é, nós falamos muito aqui desse ensino anti-institucional e agora o um ensino anticlerical. Se por um lado os desigrejados são contra toda a forma de institucionalização da igreja, por outro lado são contra também todo e qualquer sistema de governo da igreja. Isso significa que os sem igreja são contra, por exemplo, presbíteros, diáconos, bispos, pastores. Eles acreditam que na igreja primitiva não tinha nada disso. isso é um negócio constante que nós estamos vendo hoje nos nossos dias. Gente que desce o porrete mesmo na, na organização, fala mal da igreja, mas estão em uma frente de trabalho que quer arrecadar, quer arrebanhar pessoas e acham que não são comunidade. É. Eu estou indo contra uma coisa que Deus, que Deus criou, que Deus instituiu dessa forma, eu estou indo contra o próprio Deus. Infelizmente a gente vê bastante coisa desse tipo acontecendo, né? gente que fala Sai dela, povo meu, né? Uhum. É, falando da igreja, instituição, organização, mas que se você traduzisse o que o que vai na mente, no coração, na linguagem corporal, nas atitudes uhum. dessa pessoa, se você traduzir claramente, ele está dizendo: sai dela, né? Sai dela e aí na, no, no discurso dele é a assembleia, batista, metodista, católica. Sai da, dessa instituição aí. E o que passa mesmo no discurso que às vezes não está claro é vem para cá. Aqui Você que é perfeito. Sai e vem para cá. Vem para o meu movimento. Uhum. Né? É, o meu movimento aqui vem para a graça de verdade. A gente já falou disso aqui, mas uhum. é tudo falácia. Né? O que essa gente quer é mais... É, apoiadores, é mais financiadores, é mais parceiros financeiros, né? É, então, é, não se trata de um zelo pela Escritura, pela Igreja Bíblica. Não, não é isso. Né? É, porque a gente percebe a organização lá no começo. E a gente percebe nos Evangelhos, nas cartas de Paulo, né? a gente percebe em todo o Novo Testamento, é, a organização, como ela é necessária e como ela foi instituída pelo próprio Cristo. Né? É ele que é o cabeça. Então, é ele que determina como como deve ser. Né? É, e aí, é, existe essa multiforme sabedoria, graça, né? Na, que se manifesta no corpo de Cristo. Então, tem vários tipos de governo. Talvez é, você olhe para todos eles e diga, nenhum desses é ideal. Mas, é... No que a gente vê no Evangelho, né, tem que ter um governo. Tem que ter. No, na igreja primitiva eram os apóstolos. Né? É, hoje a gente tem os mais comuns, né, o episcopal, que é o nosso caso, a Assembleia de Deus. Né? Tem um governo central. Né? Tudo é centralizado. Né? Então é um governo episcopal. Tem, tem suas vantagens, e são muitas, e tem seus problemas, e são alguns. Né? Aí, um outro tipo de governo congregacional. Né? Todo mundo diz como que deve funcionar. Aí tem muitos problemas, né? tem poucas vantagens e muitos problemas. E tem um governo que é mais clássico, que é o presbiteral. Né? É um corpo de presbíteros, né? de anciãos, de gente que já vive há bastante tempo com Cristo, que determina como né? até o, o, o líder... Né, do todo vai se comportar, como o, a, a liturgia deve acontecer. Aí tem alguns problemas e tem algumas vantagens. Todos eles têm problemas, todos eles têm vantagens. Né? Mas é, você não encontra na Bíblia né, um, um, um argumento de o, o ideal é esse aqui. Né? Não. É, Cristo, ele, ele, na sua infinita sabedoria e na sua multiforme, né, graça, ele, ele se manifesta em todos esses sistemas de governo. Né? E o que ele instituiu é uma organização. O que tem que ter é organização, não pode. Não existe igreja sem isso. Né? Alguém tem que governar, alguém tem que ditar as regras, alguém precisa se submeter, né? e todos têm que se submeter ao cabeça. Né? É assim que deve funcionar. Bom. É, o que a gente vê é outra coisa diferente nesses movimentos Segura aí, professor, que a gente volta já já Nós vamos para um pequeno intervalo Voltamos já já com o segundo bloco dessa lição maravilhosa E te convidamos a ficar aí Não saia que voltamos já já Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga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 Estamos de volta com a Dek TV e agora no quadro Lições Bíblicas. Estamos estudando a lição de número 9, professor. E fechamos o bloco anterior fal falando desse o ensino anticlerical. E daqui dá para a gente falar muita coisa, como por exemplo, esses movimentos aí que têm surgido, em que estão denegrindo a imagem da liderança instituída por Deus. Né? Falam que não precisa de... você não precisa ter um pastor, você não precisa ter uma liderança, você pode ir quando você quiser, onde você quiser, como você quiser e a gente estava conversando aqui nos bastidores e a gente estava falando que eu lembrei muito daquela geração de Noé onde o nariz apontava ia não respeitavam autoridade e o final a gente sabe o que foi né foi o juiz de Deus é infelizmente é, Paulo já tinha alertado isso seria a dificuldade dos últimos tempos homens amantes de si mesmo é, iriam criar líderes para si mesmo iriam criar líderes conforme a sua própria vontade então a gente está vendo isso acontecer hoje, infelizmente. Porque falar de uma organização séria, falar de uma igreja séria, e falar de uma liderança séria, está falando contra o próprio Deus. E eu não sei como essas pessoas não atentam para isso. E os seguidores de tais pessoas, como que eles não aplicam o coração para a Palavra de Deus, para aprender com a Palavra? Não precisa ser com o pastor. Se não reverenciar a autoridade do pastor, dá uma olhadinha para a Palavra. Como que eles não atentam para isso? É, é o relativismo, né? É o que a gente falava aí desde o começo. Como, como não há uma, um padrão absoluto, uma verdade absoluta necessária para todos, né? então vale o que, o que vai no, no meu coração. E aí, no final das contas, tudo se traduz a isso, a, ao meu coração. Tudo que importa é o que o cara do espelho está pensando. Né? E aí <risos> é, ignora-se que o coração do homem é enganoso. Né? ignora-se que de onde vem todas essas intrigas, contendas, cara, tudo isso aí do coração, né? ignora-se esse fato, né? aí eu penso que eu sou o mais inteligente, o mais sábio, né? é, e aí a minha liderança está falando bobagem, Está né, falando porque não conhece o que eu conheço, não sabe como eu sei. Está falando porque não tem o dinheiro que eu tenho, não é bonito que, como eu sou. <risos> né? é, as desculpas são várias, né, mas tudo é o relativismo. Né? Não se obedece porque a verdade absoluta não está com ele. Né? É, e, e, assim, isso é o um, um, um, um engano né, que impera na, na, na nossa era. É, e isso é muito antigo, né? Um sofista famoso aí, Protágoras, né? É, 481 a 411 a.C., ele dizia que o homem é a medida de todas as coisas. As coisas que são enquanto são e as coisas que não são enquanto não são. Olha só, tem frase mais relativista do que essa, né? É, então é, é alguém que está diante do espelho dizendo você é a medida de todas as coisas <risos> né o que o que aquele líder está falando pastor Gilberto ah pastor Gilberto não tem mestrado doutorado como eu tenho né ah, pastor Gilberto não tem o carrão que eu tenho <risos> eu vou obedecer o pastor Gilberto né pastor Liseu o pastor Liseu eu vou obedecer o pastor Liseu para quê pastor Liseu está lá eu estou aqui né <risos> então é, Relativizando tudo, relativiza-se a autoridade que Deus colocou sobre alguém. E aí ó, há o perigo disso. Perigoso. Porque aí eu, eu decido é, confrontar. Né? Porque tem os que vão além do desobedecer. Eles vão é, desobedecer e confrontar. E caluniar. Né? E denegrir. E aí... Fazendo isso, estão fazendo, não se dão conta de que estão fazendo contra Deus. Né? E aí que está o perigo. Que sirva de um alerta para todos que estão andando atrás desses movimentos. Interessante que a mensagem é bonita, vem numa graça muito abrangente, muito ampla, mas está tirando a responsabilidade, que é nossa. Né? Está tirando a responsabilidade, está subvertendo isso aí, isso é muito perigoso. Então que sirva de alerta para quem está num movimento desse aí e que não respeita a liderança da igreja, que não respeita a igreja como um organismo, sendo que o cabeça é Cristo, isso é muito perigoso. Por falar nisso, nós temos aí a natureza da igreja neotestamentária. É, a igreja é o ponto um como um organismo e o ponto 2 como uma organização. Como um organismo, sob a natureza da igreja neotestamentária, devemos observar primeiramente que ela é um organismo vivo. E ele fez uma citação aqui de Efésios 1, 22 e 23. Nesse sentido, a igreja é o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 27. Professor, dentro desse quesito aqui, nós vemos a igreja como organismo. Já falamos muito sobre isso. E como uma organização, os desigrejados alegam pertencer à igreja puramente orgânica. Contudo, biblicamente, não existe organismo sem organização. Função sem forma e igreja sem o mínimo de institucionalização. Interessante, professor, como que esses movimentos que a gente vê por aí afora, né, esses movimentos que, que descem a, a lenha mesmo, em, tanto na organização como no organismo, eles esquecem que eles são organização também. Eles precisam de um CNPJ, eles precisam de uma liderança. Por mais que não tenha o um nome de pastor, mas ele é a liderança da, daquele movimento. Isso nós estamos falando de alguém que... que que é contrário a esse sistema de governo nosso. Mas e essas pessoas que não têm igreja, que não têm lugar para encontrar, que não têm nada? É, aqui bem pertinho de nós, da capital mineira, há muitos anos atrás, há uns 10 anos atrás, já tinha um movimento desse que eles encontravam em quadras, encontravam em campo de futebol, encontravam em determinados lugares, e, e cada um fazia o que queria. Não, hoje nós vamos falar sobre amor, hoje nós vamos, hoje nós vamos discutir tal assunto. Esquisito. Muito <risos> esquisito, não dá para entender isso por não concordarem com o sistema de governo de determinadas igrejas. Aí você falou, tem nós, a Assembleia de Deus, tem os metodistas, tem os batistas, os presbiterianos. Então há formas de governo diferentes, mas o cabeça é Cristo. E a gente precisa entender isso. Então quando eles não concordam com essa organização, com esse organismo, eles estão se rebelando contra o cabeça, contra Cristo. E aí que está o perigo. O que essas pessoas não entendem é isso. Aqui em Caratinga está começando um, um movimento muito bonito né? é, é, que, que acaba ilustrando o que a gente está falando. Né? Um movimento de, de mais unidade nas igrejas. Né? Uhum. Nas igrejas que eu digo denominações. A gente, a gente há pouco tempo se reuniu na presbiteriana tinha lá batista, assembleiano, presbiteriano, Eu nós batista. cultuamos juntos ao mesmo Deus. Um batista pregou, né? um presbiteriano cantou, né? e, e assim, todos em comunhão cultuaram ao mesmo Deus. E, assim, isso tem acontecido com frequência. Foi na comunidade Águas Vivas, foi aqui na Presbiteriana, né? e tem acontecido em várias denominações aqui. E eu, isso, assim, não precisa falar da beleza desse movimento, né? É, movimento em prol da unidade. Isso é o, o extremo oposto do que, do que pensam os desigrejados. Né? É, Para você ver que é da, daquela multiforme, Graça e sabedoria e que a gente falava é, anteriormente. Né? Deus trabalha de, de formas diversas. Né? E aí, é, a gente, enquanto assembleiano, né, tem um sistema de governo diferente do presbiteriano, mas a gente sabe que, e eles sabem também que são, somos irmãos, que somos o mesmo corpo. Né? E aí, é, essas esses esses encontros que a gente faz de vez em quando aí é, em torno da unidade isso aí demonstra isso ilustra isso para quem quiser ver né que nós somos um só corpo né a gente não a gente discorda em alguns pontos né que não são nem essenciais para a salvação e tudo mais é, mas essas discordâncias também são saudáveis né é, é, essas discordâncias só mostram isso, como Deus é, é infinito em graça. Né? E aí ele se manifesta de, de diversas maneiras, essa sua graça. Então é o oposto disso que os desigrejados ensinam, né? que não precisam de uma organização. Né? É, e aí essa verdade que é divulgada, aí, foi citado o texto de 1 Coríntios 12, eu já vi um desigrejado usar o verso 12 desse texto né, para dizer isso. O que Deus criou foi um organismo, não uma organização. Sem se dar conta da besteira que está falando. Mas olha só, 1 Coríntios 12, 12. Por conta assim como o corpo é uma ou só unidade possui muitos membros e todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo. Eles usam isso aqui como argumento. Né? Assim também ocorre em relação a Cristo. Aí se você ler né, até o verso 20, você vai, você vai ver que é, usar esse verso isoladamente para dizer que a igreja é um organismo, não uma organização, é uma tolice sem tamanho. Leia até o verso 20. Né? É, e leia... O verso 26, por exemplo, desse modo, quando um membro sofre, todos os demais sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se regozijam com ele. O verso 26 do mesmo capítulo, né? como é que pode usar o verso 12 como base para uma falácia dessa, uma bobagem dessa? Né? Então, por que um organismo não é uma organização, todo o organismo, o mais simples que existe, tem uma organização. Né? Pega o um organismo mais simples que existe, é organizado. Então é uma tolice dizer uma coisa dessa. Né? É, o Sábio Salomão falou muito sobre isso, sobre essa. É, é, quando a gente fala de organismo, de organização, ele citou um reino animal, vamos falar assim, das formigas. É Formiga? um exemplo mais simples. Olha só. É. Quer coisa mais organizada? Aí quando você traz isso para a igreja, nem se compara. Você falou um negócio muito interessante, professor, nós já estamos caminhando aqui para fechar a nossa lição. Mas dois pontos que a gente sempre fala, é, é, pelo menos dois pontos, né, quando se trata de organização, eu não vou nem falar organismo, porque organismo vivo, a igreja de Cristo, ela está sobre todo mundo, né? é um organismo. Mas quando se fala de organização, nós temos pelo menos dois pontos, que são os pontos divergentes e os pontos convergentes. Os pontos divergentes, a gente trabalha, o campo de ideia ele é vasto. E há uma discussão boa, saudável plausível e de crescimento para isso aí, nesses pontos divergentes. Por exemplo, nós temos nosso um sistema de governo, a presideriana tem outra, a metodista tem outra, são pontos divergentes. Mas um negócio muito interessante, o que, o que faz a igreja ser a igreja, ser um organismo, sendo Cristo cabeça, é exatamente um ponto convergente. Todas as igrejas que pregam o Evangelho, nós convergimos num ponto, Cristo é o cabeça e a salvação vem por Cristo. Isso aí não tem o que discutir. O Evangelho é simples, a gente... A gente aprofunda no estudo teológico, tudo mais, a gente acaba divergindo em algumas ideias, uhum. né? Mas é só isso, ideias. Né? Uh, tudo vai ser esclarecido daqui a pouco, né? Para presbiterianos e para assembleianos, né? E para quem quer que seja, né? Tudo vai ser esclarecido. E isso contribui para o crescimento do uh, corpo. Enquanto a, a gente até até algumas divergências, enquanto a gente diverge, a gente está crescendo junto. Sim, <risos> sim. Até até nisso. É bonito, é belo o processo da igreja. Né? Por isso a necessidade da organização, professor, é. sendo um organismo. É, isso é muito bom. Então, esse movimento dessa sutileza, ah, eu vou ficar em casa ou eu não concordo. Se diz, por exemplo, eu vi irmãos falando que você eu sozinho em casa. Como está sendo igreja? A comunhão dele foi com quem? E quem fez isso? Com qual autoridade que foi feito isso? Isso, isso é uma coisa que não pode. estar fora do organismo. Nenhum organismo subsiste fora de uma organização. Se uma formiga sozinha sair, como um organismo sair do quesito organização, ela vai morrer. Ela não consegue subsistir sozinha. A função da igreja é exatamente essa. De estar todo mundo junto, todo mundo ali crescendo junto na comunidade. A partir do momento que eu me isolo daquilo ali, eu estou saindo do propósito divino. E não pode. Bom, a importância e a necessidade da igreja nós fechamos aqui. Ponto 1, um, a igreja como família de Deus e ponto 2, a igreja como testemunha da salvação. A igreja é a família de Deus, Efésios 2,19, é a citação do apóstolo Paulo. Como família de Deus, a igreja tem Cristo como seu cabeça, contudo, como acontece com toda família, a igreja também possui comando, direção e regras às quais deve-se se submeter. Os cristãos verdadeiros, portanto, como acontecia na igreja do primeiro século, devem se reunir para adorar a Jesus Cristo como Senhor da igreja. É nesse contexto que acontece a integração do crente na igreja local. E a igreja como testemunho da salvação. Se por um lado o apóstolo Paulo chamou a igreja de família de Deus, cita de novo Efésios 2,19, por outro lado, esse mesmo apóstolo apresentou que apresentou com que fim essa família foi criada, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus. E ele cita em Efésios 3,10. Então, nós vemos primeiro a igreja como família de Deus, como família, repete o exemplo da nossa família. Uma família tem governo. Tem governo, Uma Uma família família tem o pai Tem princípios, tem, a mãe. tem padrões. Isso né? aí. E também como testemunho da salvação. É através dessa unidade que o mundo reconhece a autoridade de Cristo, a autoridade de Deus na sociedade. Isso tem que ser levado em conta também, né, professor? Então, é, tem, tem divar, diversas, diversas passagens que o senhor citou aí. Né? É, tem umas aqui que eu, que eu gostaria de citar, Fiz que, né? que para quem está nos ouvindo né? fica bem claro. É, a gente não sabe qual foi o sistema de governo da igreja primitiva: foi congregacional? Foi episcopal? Né? Foi presbiteral? Né? A gente não sabe. Mas a gente sabe que foi organizado. Né? Deus deu. Alguns para... Deus deu à igreja, né, a esse organismo, a essa organização. Alguns como apóstolos, profetas, evangelistas, presbíteros, diáconos, pastores, mestres. As passagens leia se Efésios 4,11, Atos 6, do 1 ao 6... Atos 14, 23, e inúmeras outras passagens aí. 1 Coríntios 12, 14, né, e inúmeras outras passagens. Essa mesma igreja tem um código doutrinário, tem doutrina. A igreja primitiva tinha organização, governo, tinha doutrina. Né? Atos 2, do 42 ao 47. É, e tinha disciplina. O faltante era disciplinado para se adequar ao corpo para não é, estragar o corpo todo. Ele é disciplinado. Né? É, leia 1 Pedro 3, 5 e 6, 2 Tessalonicenses 3,6. É, então, é, a, essa organização é importante e necessária para que a igreja cresça. Né? E foi Cristo, o cabeça, que fez assim. Né? Isso é importante ser dito. Né? Se não for guardado muita coisa dessa aula, né? esse ponto precisa ser entendido, né? Senão é, é, a gente chega hoje é, talvez nas próximas lições, né? É, quando se falar de desigrejado, talvez surja uma lição específica para falar dos semi-igrejados, que é um fenômeno que assim os igrejados parece que está até um pouco mais ultrapassado. Hoje é mais comum ver o semiigrejado. O cara fala: sou crente. De qual igreja? Ah. Eu frequento aí a comunidade tal, a igreja tal. Aí você vai lá na igreja tal, é, tem três meses que não aparece lá. Mas de vez em quando ele aparece. Né? É, é, nas palavras do Léo, né, nosso líder aqui do elo, né, é, é um crente não praticante. <risos> então é, existe isso, né? existe também o semi-igrejado, que parece que é a mesma coisa, mas eu nem sei se é um desigrejado também. Parece até que é, né? Mas é, é um meio termo entre alguém que faz parte do corpo e alguém que está meio assim, né? Pendurado, né? Porque vai quando quer. Houve alguma coisa que não gostou aí, vai para outra para ouvir o que quer, o que quer ouvir e depois fica rodando aí, né? O seu currículo tem 38 igrejas, né? então é, existe esse fenômeno que é perigoso, né? É tão perigoso quanto quanto esse grupo que nós é. estamos falando. Nós ficamos por aqui e que essa palavra seja, fique de alerta para você. E se você está numa situação dessa, procure rápido a congregar, estar firme na igreja a submeter a uma liderança espiritual. Isso é bom, é agradável a Deus e é bíblico. tá bom Deus te abençoe, fiquem todos na paz do Senhor. E se Deus nos permitir, voltaremos na próxima semana. Forte abraço e até lá. Música